seja bem-vindo à página de vendas do treinamento imersão digital para lojistas vou te explicar como que funciona esse treinamento, ele é dividido em quatro etapas a primeira etapa você vai aprender como organizar o ambiente digital da sua loja na internet vai aprender a criar uma página no facebook, um perfil no facebook, um perfil no instagram, transformar esse perfil em comercial configurar a sua página e assim por diante. Até mesmo as dicas de como trabalhar de forma correta com a sua conta no Google ou um canal no YouTube, enfim, toda a questão técnica de ferramentas e configurações dos canais de comunicação que você tem que ter na internet, principalmente as suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube. Na segunda etapa, você vai aprender a como gerar conteúdo para abastecer esses canais. Conteúdo de qualidade, conteúdo que engaje, entender quem é o seu público-alvo, com quem você vai conversar e que tipo de conteúdo você pode produzir. Formatos, meios de, de, de produção, você vai aprender na prática, na prática como produzir esses conteúdos de forma fácil, rápida, utilizando apenas o seu celular. Na terceira etapa, eu vou te ensinar a como você ter audiência nesses canais que você criou para que as pessoas, o seu público-alvo, possa assistir esse conteúdo que você está criando. E aí você vai entrar numa parte técnica bem simplificada de como fazer anúncios, de como você gerenciar anúncios patrocinados utilizando as plataformas do Facebook, do Instagram, do YouTube e do Google, tá certo? Na quarta e última etapa, você vai aprender como vender daí o seu produto utilizando essas plataformas que vocês criaram, tá certo? Para você que quer daí vender os produtos usando o Facebook, nós vamos te ensinar como criar uma loja virtual dentro do Facebook, como criar um catálogo virtual dentro do Instagram, como criar um catálogo virtual e vender utilizando o WhatsApp, enfim... Desde o início até o mais avançado, nós vamos te ensinar desde criar esse ambiente, gerar conteúdo, fazer com que essas pessoas eh, recebam esse conteúdo e gerar audiência, e depois te ajudar a negociar e vender esses produtos utilizando a internet. É então, um treinamento direcionado para negócio físico, principalmente para lojista, para quem tem loja, mesmo em cidade pequena ou em cidade grande e quer utilizar as redes sociais para divulgar os seus negócios e fazer com que mais pessoas vá até a sua loja ou para que as pessoas possam ter a opção de comprar os produtos sem precisar ir à loja. Você às vezes pode dizer que não tem tempo para fazer o curso, mas você sabe que um funcionário seu pode fazer, você pode comprar isso para que o seu filho possa fazer e te ajudar, ou para que o, ou o gerente da sua loja, ou até mesmo você compra e deixa ele como um método que você pode ir aplicando para novos funcionários ou para as pessoas que vão entrar e te ajudar a trabalhar o marketing da sua empresa. Lembrando que você comprando o treinamento, você vai ter o direito de entrar em um grupo do Facebook exclusivo e privado, nesse grupo outros alunos nossos, outras pessoas, outros empresários, outros lojistas, outros comerciantes vão estar lá para trocar uma ideia com você, para fazer um networking, para ver o que funciona o que não funciona. E é muito legal que você consegue achar novos fornecedores, solucionar problemas que talvez é, você acha que só você tem, mas lá você vai ver que outras pessoas têm. E também é, você vai ter um ano de mentoria minha te ajudando, te acompanhando na criação, na, elabora na elaboração de tudo isso que eu te falei que você vai estar tá aprendendo, tá certo? Lembrando que se você comprar o produto, comprar o nosso, nosso treinamento e em 15 dias não tiver 100% satisfeito eu devolvo o seu dinheiro na íntegra tá certo é só você me mandar um e-mail dentro do prazo de carência a partir do momento que a sua compra foi aprovada você tem 15 dias para ver o curso se não gostar pode devolver ele é um treinamento é um manual que você vai ter na sua mão sempre que precisar saber como utilizar as redes sociais para aumentar e para divulgar aumentar as suas vendas e divulgar o seu negócio utilizando as tuas próprias ferramentas do teu próprio Facebook, o teu próprio Instagram. Com esse treinamento eu garanto para você que você vai se tornar independente na hora de divulgar o seu negócio na internet. Tá? Você não vai precisar mais depender de televisão, de rádio, de som de rua, de panfleto ou door, enfim. A internet hoje está na mão de todo mundo, inclusive do seu cliente. E se você souber como levar o teu, as tuas ofertas, os teus preços, os teus produtos, promoções, como levar a sua comunicação até esses clientes, não tem eu, É mais barato, prático e vai, com certeza, aumentar em muito o seu faturamento em pouco tempo. Ok? Clica no link. Faça uma boa compra e eu encontro você lá no grupo. Entre em contato comigo e a gente já começa a ser mentoria o quanto antes. Até mais!